Oi, meu nome é Daniel Reis de Oliveira, eu sou do Sesc Santo André, eu estou no grupo de produção é, separando os materiais e equipamentos que vão precisar para a gente fazer o EJUMA, que é o Encontro de Juventude e Meio Ambiente. Eu sou o Maurício, do Sesc Pompeia e estou fazendo mais uma coisa que ele. Já separaram isso? Como? Vocês já separaram o que vocês têm que separar? Só o é, a gente ainda tá na fase de planejamento, mas com o tempo que a gente for fazendo a gente vai separar tudo certo pras oficinas.